Olá, meu nome é Carlos Sato, esse é o canal Faixa Verde, seja bem-vindo, e você pode aí, você que não é inscrito no canal, pode tocar aí, aí abaixo para se inscrever, no, desse botão de se inscrever, e pode tocar a campainha para receber os próximos vídeos que a gente vai estar tá passando aí. Eu nem um pouco sumido do canal, ó, até porque a gente vai estar tá fazendo aí alguns ajustes no canal, e um desses ajustes seria falar sobre outros consoles, além do querido aqui Xbox, tá? Então eu não estou largando a plataforma, em nenhuma, Mas eu estou dizendo assim que a gente vai estar tá passando mais informações aí um pouco diferentes aqui, então ou seja, uh, não, é, não é só Xbox que domina, a gente tem o Playstation também, tem o Switch, então a gente vai trazer aí, eu já comecei a misturar algumas coisas em outros vídeos um pouco antes da gente dar uma parada, mas... A gente já começou a mudar um pouco o jeito do vídeo Então a gente vai começar a falar um pouco aí sobre a questão hoje uh, Dos jogos que lançou na Gold e dos jogos que lançou na PSN tá? Então, começando aí, disponível desde o dia 1, desde ontem até o dia 31 Vai estar disponível aí Temple the Bad Bad Elephant para o Xbox Estou falando sobre Gold logo de início, tá? Também temos aí Friday the 13 The Game, que é a sexta-feira 13, tá? Esse vai estar disponível do dia 16 ao dia 15. Então, do dia 16 de outubro... É o dia 15 de novembro de 2019 Então começa nesse mês, assim como todos os meses Começa no meio do mês E termina no meio do próximo mês Onde entra do próximo mês, certo? Então vai ter o Disney Bolt Que é um jogo aí da época do Xbox 360 Já disponível aí Para jogar a partir do dia 1 Até o dia 15, então corre para baixar Não esquece, vai lá Esquece de baixar, eu já fiz muitas vezes isso Se você, de repente, não tem tempo para ir lá Direto no videogame, tá igual eu Corrido, correria, vai lá, baixa o aplicativo Ativo, lembra de pegar, clicar Lá para baixar, deixa na biblioteca Uma hora que você quiser acessar, você Acessa, tá? Outro jogo também Muito bacana esse, eu joguei Na época do Xbox 360 Ninja Gaiden 3, The Razor Edge, então esse jogo vai estar tá também Disponível do dia 16, no meio do mês Até o último dia do mês de Outubro, então corra lá para você pegar Assim que tiver liberado, tá? Lembrando que a gente tá hoje no dia 2 Então tem bastante coisa aí, bastante Tempo para você buscar Buscar aí o vídeo para você ver, tá? E do lado azul da Força, lá do lado do Playstation, temos aí já liberado a partir do dia 1 até o dia 31, uh, dois jogos aí pra você estar baixando. No hype aí que a galera já tá do The Last of Us 2, que é um jogo muito bacana, inclusive quem viu o trailer, vou estar tá passando o trailer logo logo aí em outro vídeo também, uh, foi liberado um trailer apresentativo que o, o, o gráfico tá muito legal pra você estar tá visualizando. Então do dia 1 a dia 31 de outubro, Vai estar disponível o The Last of Us Remaster, que é aquele antigo do PlayStation 3 que foi remasterizado, ou seja, já pra galera relembrar o jogo e tudo mais, até comprar o jogo que já está disponível na pré-venda é, por um valor, eu acho que de R$7,99, eu não tenho certeza, Então, tá um valor meio salgado o jogo, mas jogo pré-lançamento. Então, depois tende a baixar o valor. A gente sempre sabe que jogo exclusivo do PlayStation tende a baixar um pouco o valor aí depois. Também para os fãs aí de beisebol, tem disponível também MLB The Show, tá? MLB deixou, então você pode, de 2019, você pode estar tá baixando esse jogo para curtir aí e jogar com certeza. É isso aí galera, esse foi mais aí um noticiário de questão de Games with Gold e PSN aqui do canal Faixa Verde. Um abraço para vocês e até mais!